Sim, não sei nem o que falar. É, lá tinha militares das forças especiais do mundo inteiro. Tinha da França, toda a, Euro toda a Europa, tinha da, da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá. Cara, o mundo inteiro estava lá. O mundo inteiro, militares e forças especiais, o mundo inteiro estava lá. E simplesmente todo mundo, é, a informação que a gente tem, todo mundo morreu conseguiram acabar com tudo. É né? vocês não estão entendendo o que é um caça soltar um em cima da gente. Vocês não estão entendendo. Acabou, acabou. A legião foi foi exterminada de uma vez, de uma vez só. Graças a Deus que eu saí antes. Graças a Deus.